história de Rio Claro, eu fui o primeiro prefeito que teve o seu governo renovado na sequência. Eu fui reeleito. E fui reeleito com uma votação superior a 20% aquilo que eu tinha obtido na primeira eleição. E quando terminou meu segundo mandato, eu tinha conseguido uma aprovação a partir de pesquisas feitas por um jornal aqui de Rio Claro, na qual demonstrava que eu tinha 62,5% de aprovação. Portanto, eu me sinto com autoridade de falar a respeito de Rio Claro e desta cidade que tem uma quantidade enorme de aposentados e de muita gente para se aposentar. Portanto, essa reforma, que eu chamo de deforma da Previdência, ela vai afetar drasticamente o município de Rio Claro. Um estudo feito é, pela Auditoria Cidadã, que é uma entidade séria. Essa entidade chegou à conclusão de que 80% dos municípios brasileiros é a sua economia mantida pela existência de aposentados. A aposentadoria, portanto, beneficia e faz com que haja movimentação de recursos, porque esses aposentados aplicam na cidade, gastam dinheiro com sua família, com a alimentação da família, com o lugar onde morar, enfim, com a circulação na cidade. Portanto, a reforma da Previdência vai ter efeito drástico para essas pessoas. E aí o governo joga a responsabilidade da crise que eles construíram através da sua ação como governantes, joga a responsabilidade na, na aposentadoria. Ora, nós já sabemos que eles tiram 1, ,1 trilhão e bilhões de reais no ano de 2017, tiraram esse valor uh, do orçamento da União com parte da Previdência para pagar aquilo que se chama a dívida dos bancos. Como é que é isso? Os bancos arrecadam dinheiro, depois eles fazem empréstimo. Como eles usam juros muito altos e a população não tem condições de contrair empréstimos, eles disponibilizam esses empréstimos, mas a população não tem acesso porque o juro é muito alto, então eles ficam com o resto de caixa. E esse resto de caixa é pago pelo governo. Com esse R$ 1,157 bilhões de reais em 2017, pagou-se esse excesso de caixa dos bancos. Ora, tirar dinheiro dos aposentados para fazer pagamento de banco, isso tem sentido? F criar problema para 80% dos municípios brasileiros... Isso é um desastre que não tem tamanho. E, portanto, os prefeitos, os municípios têm a obrigação de se levantar contra essa chamada reforma da Previdência, que é, na verdade, a destruição da Previdência contra o interesse da comunidade.